Tá? mesmo antes do meu do meu cliente chegar tal eu já estou pensando ele pensando ela aquilo que ele vai me trazer a sua dor a sua emoção enfim eu busco informações então vai uma dica para vocês a aula hoje é cheia de dica então quem está aí com papel caneta na mão caderno anotando tudo hoje a aula é cheia de dica então é... Sabe? E tudo começa numa ficha terapêutica. E essas dicas todas, elas vão alimentar a sua ficha terapêutica. Você precisa, precisa conhecer bem o seu cliente. Trazer informações, buscar informações do seu cliente para você fazer um, um, trabalho, um trabalho de excelência, um trabalho de referência. E como você faz isso? Você faz isso estudando o seu cliente, observando conversando. Aí a primeira sessão, o cliente não veio ainda, né? Vai vir ainda, né? Vai vir a primeira sessão. Então eu vou passar para vocês um caso clássico, um caso clássico, mas eu tenho um novo cliente. Não vi, não conheço, não sei quem é. Não sei quem é. Mas eu fiz uma perguntinha, tal, né, que é a pergunta básica. No que que eu posso te ajudar? Sabe? Essa pergunta abre, abre, abre tudo. Facilita todo o nosso trabalho. E que é aquela pergunta que, quando a gente vai numa loja, né, o, uma loja que está preocupada com a gente, que quer nos atender bem, sempre o, o atendente, o vendedor, fala: Poxa, no que, que eu posso te ajudar? Ele não fala para você, não pergunta para você: Olha, o que, que você quer comprar? Eu tenho isso aqui para te vender. O vendedor não chega assim. Logicamente, ele quer te vender um produto. Mas ele não chega lá: Olha, eu tenho um produto aqui para te vender. O que, que você vai comprar? Não é assim que o vendedor chega. Um bom vendedor chega e fala, poxa, no que, que eu posso te ajudar hoje? Aí ah, isso abre, abre N possibilidades.